Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas? ó? Vamos falar aqui de um assunto muito bom, legal demais, notícia boa, certo? Vamos parar um pouquinho de assuntos ruins aí pra gente falar de, de uma coisa realmente que vai ajudar a gente. Então, em decorrência ali da redução da, do IPI, na, na quinta-feira, dia 12 de agosto, a Playstation Brasil chegou né, com um comunicado... No dia 18 de agosto, na parte da manhã Sobre a redução dos preços Demorou um pouquinho, né? A gente viu que na última redução é... A Microsoft já, já entrou com a redução logo, quase, quase que no mesmo dia No dia seguinte já tinha console Sendo vendido ao preço sugerido E aí agora deu essa demorada Eu acredito que por conta de que Tanto a Playstation quanto a Microsoft Queria ver qual seria o movimento Da, da empresa concorrente Para eles assim formular né, uma aí uma estratégia para ver o que que vai acontecer cara e assim foi bom demais eu eu, eu confesso que eu não esperava por por isso aqui mas assim é, começou a, a surgir aí uma luz no fim do túnel né é, principalmente no que se refere ao preço da edição digital do Playstation do Playstation 5 que ela estava sendo vendida aí nas lojas oficiais a 400 R$ 4.199,90, né, R$ 4.200,00, né? A partir de agora, com essa nova redução, a edição digital passa a ser vendida R$ 3.899,90, R$ 3.900,00, né? Então, ficou bem melhor. Ficou plausível agora você comprar é, um Playstation, né? A versão com Blu-ray, cara... Ela estava sendo vendida a, a 4.700, agora ela vai ser vendida a 4.400, certo? Assim, é, sinceramente, desapegue disso, né? Tem muita gente que, que ainda é, usa o CD, né? Usa ali é, esse tipo de mídia, ela pode dar problema ao longo do tempo, né? É mais para aquela galera que gosta de, de assim, é, de fazer o, o, seu, o seu estoquezinho ali, gosta, né? É, desse tipo de, de situação e, assim, quem está no PC já, já largou disso há muito tempo, né? É, tem muito tempo que a gente não mexe com isso mais. Tanto é que os dispositivos de leitores de CD, de DVD, de Blu-ray... Basicamente, você, é até difícil você encontrar esse tipo de dispositivo de equipamento hoje para você comprar dentro da comunidade dos jogos aí, né? E quando você acha um preço muito barato, né? Assim... Realmente é, é para um nicho muito específico. O cara que gosta de, de guardar os jogos, gosta de fazer... né? Tem muita gente que é assim, não tem nenhum problema. Mas para o jogador comum, o jogador normal, aí, a edição digital é a melhor solução possível. E a gente realmente tem que largar de mão disso aí. Né? Deixa para quem, quem é os caras que gostam lá. Eu acho que não existe motivo para você fazer isso. Tem muita gente que fala que tem... Alguns prós, né? Por, por exemplo, o caso de você conseguir revender esse jogo depois, tal, mas assim eu ainda acredito que não, não é lá essas coisas, porque a maioria das pessoas compra a versão digital e para você vender isso é um problema. A gente sabe que o mercado aí no Brasil de venda de coisas usadas aí é uma enganação, né? É passivo de você levar golpe, então, assim, para mim, não tem muito isso, não, né? Você na edição digital, ali tem muitas promoções onde os jogos que você está querendo vai sair de um preço muito razoável. Ele vai ficar lá na sua, na sua biblioteca lá de jogos, né? É, depois você pode dividir aí uma, uma conta com alguém, né? Tem muitos outros recursos que, que já superaram e muito essa questão da mídia física. Então, esse novo console a R$3,899,90 ficou muito interessante. já visto que às vezes dá para você dividir isso aí e até 10 vezes lá, especialmente pela Amazon, e aí você vai conseguir, né, comprar o console. A minha treta com... não é treta, né, porque eu gosto muito do Playstation, mas assim, a minha birra com o Playstation ainda é com os valores abusivos que eles praticam dentro da sua loja digital. A gente percebe aí que, é tanto o, a, lá na, na, na Playstation quanto no, na Microsoft, é, os preços lá, vez por outra... O PlayStation está sempre um pouco acima, né? Tá bem acima e, e a Microsoft, alguns jogos ela, ela tá com preço acima da PlayStation e assim são preços que quando você vem para o PC a discrepância é muito alta, né? Então você consegue ver uma realmente uma discrepância muito grande em relação aos jogos que do PC o que deveria é, refletir em um, um balanceamento aí, né? A, a, tanto a Microsoft quanto a PlayStation deveriam Descer para o patamar de preços é, que são usualmente é, praticados aqui dentro do PC. Então, com isso aí, a gente tem uma redução muito interessante que vai possibilitar mais gente a comprar agora. Se você já estava pensando em comprar, né, se já estava com dinheiro aí guardado para comprar... Um PlayStation 5 assim agora você vai ter um dinheiro sobrando, talvez pode, pode ser convertido em mais controle, mais jogo, né? Falando aí dos controles, os DualSense aí eles baixaram a, na média de, de 30 reais, né? Então tem lá o DualSense Branco, que é aquele originalzinho era vendido a, 4, a 470 reais, passou para 440, né? Ah, tem aquele Cosmic Red, que é uma outra versão vendida a 500, agora está 470. O Midnight Black 469,90 também desceu para 439, ou seja, a diferença aí de R$ é, 30, reais, né? Tem a câmera HD, não existe motivo nenhum que eu vejo que você deva comprar isso, né? Ele era vendido a R$ agora está 390, R$ mas igual eu falei, não existe nenhum motivo plausível que você possa me dizer para comprar uma câmera HD para um videogame. E aí, disseram também a respeito do PlayStation 4, que ele estava sendo vendido lá a 2,800 nas lojas oficiais, mas a gente conseguia ver ele aí na casa dos 2,500, 2,550, 2,560, 2,500 e alguma coisinha. E aí ele desceu oficialmente a 2,599. Isso pode ser convertido a um Playstation 4 aí na casa dos seus 2,200, 2,300, 2,100, que é mais ou menos o que é praticado é, aí pelas, por esses varejistas, né? O Playstation 4 ele, ele usa aquela, aquela medida lá de combos, né? Usando as mídias físicas, os combos, aí ele é vendido a 2.500, mas se ele for cruzinho, é difícil de você achar, mas é possível achar, você consegue ele até 2.300, né? Com essa redução, eu acredito que especialmente o Playstation 4 cru, ele possa sair aí a, a 2.100, 2.200, né? mil quem sabe? A gente tá aí perto da Black Friday, vamos ver o que que eles mostram aí. O PlayStation 4 eu também acho que não, não existe nenhum motivo plausível para você comprar ele. A visto que o PlayStation 5 está aí. Se fosse nesse sentido, era melhor você partir para um Xbox Series S, vender da R$ 2400 aí na maioria das, das, dos varejistas oficiais. E a Microsoft ainda não anunciou o quanto que ela vai descer os consoles, mas a média a gente sabe que vai ser mais ou menos essa: 200 a 300 reais por console e aí 30 40 20 ou 10 reais ah, os controles aí não sei se ela vai fazer o mesmo para geração antiga mas fica aí né a nossa a nossa perspectiva para os consoles da Xbox eu acho que a Xbox vai vir muito forte com essa com esse desconto aí eles vão querer colocar algo agressivo porque a Xbox é assim né E aí a gente vai ver qual que é o melhor PlayStation 4 cara assim só se você tiver com muita vontade mesmo, porque nesse preço você vai para o Xbox Series S, aprecia aí tanto os jogos da velha geração quanto da nova, com a qualidade muito, muito acima. Você só não vai ter os exclusivos do Playstation, mas depois eu acredito que você vai conseguir comprar um Playstation 5 aí e aproveitar os exclusivos, eles já vão estar na sua melhor performance possível, no seu melhor é, desempenho possível e na melhor qualidade, porque a gente sabe que é assim que funciona. Os jogos, beleza? Então deixar essa informação aí Muito boa, muito legal, gostei demais Foi um Um ar fresco aí, nessa semana E espero que No do próximo vídeo a gente possa falar Um pouco sobre a Microsoft, beleza? Então um grande Abraço pra todo mundo, se inscreve no Canal, rapaz! Tô sabendo aí Que você não tá se inscrevendo, valeu jogador Grande abraço e até mais